Fala galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Marra Olá pessoal, eu sou a Caroline Lima E nós somos gestores do programa Meu Primeiro Negócio então, pessoal, hoje é o primeiro encontro de vocês no programa Meu Primeiro Negócio. E a gente está fazendo esse vídeo aqui para poder contar um pouco desse roteiro né, de, do dia de hoje. O que vocês vão fazer no dia de hoje? Mas antes disso, a gente gostaria né, de parabenizar vocês que foram selecionados para participar do programa. né? A escola, né? como ela tem que escolher 30 alunos, é muito legal ver vocês participando desse projeto. Então é hora de vocês né, aproveitarem esse momento, agarrar essa oportunidade. Tem muitos empreendedores por aí que falam que se tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, eles já estariam uns 3, 4 passos na frente. É né? verdade, serão 3 meses muito intensos, mas de muito aprendizado. Então, de peguem certeza. firme que vai ser um sucesso. Então, agora, né hoje é o primeiro dia, primeiro encontro. Então, vamos comentar um pouquinho do roteiro de hoje. O que, que vocês ah. vão falar hoje, né no encontro de hoje? Com certeza. A primeira coisa do encontro de hoje é uma apresentação, claro. Vocês vão conversar um com os outros, se apresentar, falar o nome, o que gosta de fazer, qual o seu sonho, qual a sua expectativa em relação ao programa. Isso mesmo. E aí você, professor, se tiver voluntários aí também, ou até você, aluno, se vocês tiverem ideia de, de alguma sugestão de dinâmica que queiram fazer, né, pra ficar mais legal essa apresentação, porque como às vezes vocês não são da mesma sala, né, é muito legal ter uma dinâmica, alguma coisa pra interagir mesmo, se conhecer melhor. E até os voluntários, né, se tiver aí dentro da sua escola, o professor, eu acho que é a hora também deles se apresentarem, contar um pouco da experiência deles, né? É bacana esse Exatamente. momento. Exatamente. Também é importante, gente, vocês conhecerem o manual de vocês. Hoje é o primeiro dia que vocês vão recebê-lo. São dois manuais, um para os alunos e outro para os professores e para os voluntários. E ele tem que ser, estar sempre com você, gente. Sempre, sempre tem que ler e acompanhar tudo que acontece lá, porque tem tudo direitinho lá, tudo que vai acontecer em cada semana. Isso mesmo. E aí vai ter, cada aluno tem o seu manual. Então é importante vocês desse manual, porque ele vai acompanhar vocês durante todo o projeto. E aí, no dia de hoje, vocês vão aprender um pouco sobre empresa. O que é uma empresa? De onde surgiu né, essa ideia de empresa? Quais são os tipos de empresa que existem hoje? A gente falou, né? Vocês sabem que vocês vão criar uma mini-empresa. Será que ela, ela entra em, em qual tipo de empresa? Então, tudo isso vocês vão falar hoje, né? Um pouquinho. Sem dúvida, Carol. É né? isso mesmo. Depois dessa parte de conceito de empresa, importância de empresa, vocês vão começar a pensar em qual produto que vocês vão fazer no projeto programa. Para isso, vocês vão trabalhar com uma ferramenta muito legal que chama brainstorming. É a tempestade de ideias. Como que funciona essa ferramenta, Carol? Pois é, gente. Essa é a hora que vocês não tem que bloquear nenhuma ideia, né? Essa é tempestade de ideias é a hora de vocês colocarem no quadro todas as ideias que surgirem. Então, assim, se um colega falar uma ideia que você não gosta, não é a hora de cortar a ideia do outro, né? Porque, às vezes, de uma ideia ruim, às vezes, surge uma boa ideia. Ou, às vezes, a junção de uma ideia com a outra vira uma coisa... Ótimo. Então, assim, é, o momento é a hora de colocar tudo no quadro, todas as ideias que vocês têm para o programa, qual o produto que vocês gostariam de fabricar, não é não? É isso mesmo. Encha um quadro de ideias, que depois que o quadro estiver todo cheio, a gente vai fazer uma triagem, então vocês vão começar a analisar vários aspectos e ver quais produtos são realmente viáveis Isso. de serem fabricados por vocês na escola durante o programa, Isso. aí nessa triagem vão ficar de 3 a 5 produtos. Então assim gente, se a sua ideia não for selecionada, por exemplo, não é hora de você ficar triste não, porque às vezes sua ideia é boa, mas às vezes ela não é adequada para o projeto, porque como vocês vão fabricar dentro de, né, da escola, tem algumas especificidades do programa, então assim, agora é o momento de você pensar como equipe, quais são as melhores Ideias, né? Essas de 3 a 5 que vocês vão levar para casa e vão fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado: <risos> vocês vão para a rua, vocês vão conversar com as pessoas com os fornecedores das matérias primas daquele produto que vocês estão pensando e avaliar se realmente aquele produto é viável ou não. Vocês vão fazer isso durante a semana e na semana que vem vocês vão trazer os resultados isso. e vocês vão decidir qual vai ser o produto isso. da minha empresa de vocês. Então, levem a sério isso, porque essa pesquisa de mercado vai ser fundamental para próximo, o próximo encontro, né? Então, vocês, assim, hoje vão criar essas ideias, separar em grupos para ver qual grupo vai pesquisar qual ideia para trazer no próximo encontro. Então, assim, se você gostou, gostou dessa ideia, assim, quer mostrar ela para o pessoal, a pesquisa de mercado ela é essencial para que você convença o outro de que aquela ideia é boa. Com certeza, é isso aí. Então façam com capricho. Sim. Semana que vem a gente volta com a segunda jornada. Tchau, tchau. tchau. tchau.